Ei, Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim e hoje eu estou aqui para mostrar o tutorial da coletânea de mods que mostrei no último vídeo aqui do canal. Caso você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar o link do outro vídeo para que você possa entender mais sobre essa coletânea. Agora, sem mais enrolação, se inscreve aqui no canal se gostar do conteúdo e bora para o vídeo. a primeira coisa que a gente tem que fazer são os pré-requisitos pessoal primeiro é você ter a versão do Skyrim 1.6 ou superior se você joga na Steam você não tem que se preocupar com esse ponto porque ele já vai estar tá devidamente atualizado essa coletânea ela vai funcionar tanto na Special Edition como na Aniversário Edition se você tem outras versões como a Legendary a Skyrim Vanilla então não perca seu tempo tentando instalar essa coletânea. Provavelmente você vai ter problemas, vai dar crash no seu jogo e você vai ter perdido um tempo importante. Outro detalhe é que essa coletânea não funciona no Skyrim da Game Pass. Então também, pessoal, não perca seu tempo instalando essa coletânea. Um ponto importante, gente, é ter paciência durante o processo de instalação. São muitos arquivos, muitos gigas e tem que ter muita calma para concluir essa instalação. Segundo, vamos falar aqui um pouquinho sobre as especificações do PC. Considero ser recomendado conforme o criador da coletânea. Você ter uma RAM de 16GB e uma GPU uma 1080Ti da NVIDIA. Se você não tem uma placa gráfica nessa configuração ou similar... Talvez a gente pode ter um bom funcionamento dos mods se a gente não instalar o ENB. Espera mais para frente que eu vou falar do ENB, mas vamos voltar aqui agora. Se você não tiver uma conta premium no Nexo, você vai ter que clicar mod por mod para instalar. Mas atenção gente, não é obrigatório ter a conta premium. Eu só estou citando porque se você tiver, isso vai agilizar muito o processo de instalação. Preparação. Primeira coisa, a gente vai desinstalar o Skyrim do PC. Se você está jogando na Steam como eu, você tem que entrar na Steam e mandar desinstalar o game. Vai até a pasta onde o game está instalado e deleta essa pasta após terminar a desinstalação. Não delete a pasta antes de desinstalar o jogo. Agora você tem que ir no seu Nexus... Seja ele no Mod Organizer, no Vortex, seja qual seja o seu gerenciador de mods. Você vai desinstalar, deletar todos os mods que você tiver instalado. Depois de fazer isso no seu gerenciador, você vai na pasta de instalação desses mods e deleta absolutamente tudo. Não pode deixar nada para trás. Feito todo esse processo, pessoal, agora você vai ter que instalar novamente o seu Skyrim. Espere terminar a instalação do Skyrim e não faça mais nada. Não inicie o jogo, não faça nada. Agora, pessoal, a gente vai criar aqui no nosso desktop uma pastinha para a gente poder instalar o pacote de mods. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma pasta aqui, Skyrim Ultra Ultra mods. OK? Abre ela. E agora vocês vão entrar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que vai te levar exatamente para a Coletânia que eu encontrei aqui dentro do Nexus e para mim foi a melhor coletânea do mundo, OK? Então aqui já deixando aqui a uh, os créditos por Pred Caliber, que foi o criador da Coletânia. Eu vou citar dentro dessa coletânea mais alguns mods que eu instalei pra mim, ok? E aí cada um instala se quiser. E vamos lá, gente. Vocês vão descer. Nós estamos na aba descrição, ok? Vamos descer. E nós vamos aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Instalem o alba jack list. Tá vendo esse arquivo aqui, ó? Download the alba jack file. Você vai abrir uma nova janela. Vai abrir isso aqui. Você vai fazer o download. Vai abrir um arquivo exe aqui. Deixa ele ali e você vai abrir essa segunda arquivo aqui. Ó, ok. Voltando lá, abre a página que foi aberta que é um arquivo aqui da, do próprio mod. Ok, você vai aqui manual download. Eu tenho o Nexus é, Premium. Tá? Porque eu instalo muito mods e isso facilita demais. Beleza, gente. Fez, fez a, a, o download desses dois arquivos aqui. Ó. Então você vai copiar. Vai transferir esses arquivos para a pastinha que você criou. vamos pegar ela aqui. Skyrim Ultra Mods. E cola aqui. Esse primeiro arquivo aqui, gente, nós vamos extrair extrai ele aqui, beleza, você já pode até deletar esse aqui, ó, ok, primeiro ponto gente, vocês vão abrir o abajack.exe, dentro da pastinha que vocês criaram, beleza pessoal, espere abrir, aguarde aí um pouquinho o download da última versão, bom pessoal, acabou de abrir, instalou ali, ok, vocês a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão criar, clicar aqui, nessa ferramenta que estava ali, ok? Vou voltar aqui, está aqui uma engrenagem no lado superior direito, você vai clicar e você vai fazer seu login aqui no nexus. A primeira coisa a se fazer é isso, as outras configurações eu deixei dessa forma aqui e funcionou perfeitamente, ok? Beleza gente, aí o que, que você vai fazer? Primeira coisa, você vai aqui, ó, install from, from disk, vai clicar aqui, tá? Então, qual que é o meu, você tem que selecionar três é, arquivos aqui, tá? O target mod list, você vai clicar nos três pontos. E aí, você vai voltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou na pastinha certa. Skyrim Ultra Mods, é isso mesmo? Não, peraí, gente, é porque aqui estou na minha pastinha que eu criei, tá? Vou voltar aqui porque eu estou fazendo o processo todo com vocês, tá? Vou pegar a pastinha, aqui, Skyrim Ultra Mods, você vai pegar essa pastinha que a gente extraiu, lembra, pessoal? O primeiro arquivo que a gente extraiu, você vai clicar aqui e vai clicar nesse aqui, ó, abrir. Porque aqui ele vai selecionar a lista de mods do cara, beleza? Segundo, instalação, local da instalação. O que, que vocês vão fazer, gente? Então, vamos colocar aqui uma nova pastinha dentro da pasta que a gente criou, entendeu? Então, a gente vai chamar assim, ó, é, Skyrim, ok? E aqui a gente vai selecionar essa pasta, beleza, pessoal? Skyrim. Beleza, Você pode pôr o nome que você quiser aqui, eu só tô falando o local da instalação, ele está perguntando assim Cara, aonde que eu vou instalar os mods que você quer, beleza? É só isso que ele tá falando, gente E por último aqui você tem o download location, você pode deixar o que ele configurar aqui que não tem problema nenhum Você vai dar o play, por que que eu não vou fazer isso? Porque eu já fiz isso, beleza gente? Vamos voltar na página aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então aqui ó, voltando aqui, você acabou de instalar, beleza, já configurou tudo bonitinho. Calma se der tudo certo depois de todo o processo de instalação, lembrando gente, para quem não tem o Sky no Premium, você vai ter que clicar em Slow Download para cada mod que precisar instalar mas é só clicar gente entendeu se der uma uma tela de falha calma gente calma não precisa desesperar que você que vai fazer vocês vão apertar para voltar aqui certo aqui no no ele vai voltar para essa tela aqui e você dá o play o colosso vai ter que fazer tudo de novo não tudo que já foi download, já foi feito, tudo que já foi baixado, ele vai estar tá salvo na memória. Então, não começa o processo do zero. Começa exatamente da onde parou. Aconteceu comigo? Duas vezes, gente. É só você repetir novamente e dar o play aqui até aparecer essa tela final aqui, gente. Até aparecer essa telinha final aqui com installation complete, você tem que aguardar aparecer isso. Depois que apareceu isso, você vai clicar em done que é o último botão aqui da tela. Beleza, gente? Não tem segredo, tem que ter paciência. Se continuar dando erro, o que, que você vai fazer? Você vai fechar tudo, reiniciar o seu PC para ele dar uma renovada ali na memória, né? limpar. Abre o Boba Jack de novo. Refaz o processo que eu descrevi até agora, não precisa criar espaço, estou falando do processo de instalação aqui, nesse aplicativo, é só dar o play e vai tentando, uma hora vai, provavelmente é problema de internet, ok? O meu era problema de internet, provavelmente vai acontecer a mesma coisa com vocês, tá? Beleza, gente, não abram nada, se tudo der certo, eu vou mostrar para vocês a tela que vai aparecer. Vai aparecer exatamente aqui, ó. Lembra que o local de instalação foi em in Skyrim? Beleza, cara. Vai aparecer isso aqui para vocês. Vai aparecer um arquivozinho do mod organizer. Ah, Colosso, mas eu uso o Vortex, eu nunca usei o mod... Relaxa, cara. Relaxa que tá tudo certo, que o passo a passo vai ser dado. Você não precisa se preocupar de ser mod organizer ou não, ok? Vai funcionar. Vamos voltar ao processo aqui. Você vai ter que voltar. E aí, cara, é o seguinte, você está na sua pastinha que você criou no desktop, beleza? Você vai criar uma pastinha com o nome Manual Mods. Que a gente vai fazer download manual de alguns mods que o criador da coletânea falou que não conseguiu inserir isso no pacotão lá. Então, é só você fazer o download manual. Vamos no passo a passo aqui, com calma. Então, pessoal, agora vocês têm aqui... A pastinha Manual Mods, ok, criada. Você vai entrar aqui na pastinha Skyrim, onde o mod Organizer está instalado, beleza? Vai dar dois cliques aqui no mod Organizer, espera abrir, beleza? Tá abrindo. E aí, pessoal, primeira vez que você abrir, você, ele vai te perguntar se você quer linkar o mod Organizer ao seu Nexus, a sua conta no Nexus. Você vai dar yes, ok? faz o login que tiver que fazer aqui, tá pessoal? Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas não tem, não tem erro, tá? É só você fazer o login ali, na hora que você der is, yes, não tem dificuldade nenhum. Ou aqui mesmo, no nas configurações aqui, ó, vamos ver aqui. Profile, ó, oh, perdão, vamos ver aqui profiles, sendo é profiles. Não, não é no profiles. Settings. Ah, ok, é settings. Ok. Você, você entrando em Settings, você vai clicar aqui em Nexus, ok? E aí você Connect to Nexus. Só para deixar conectado, porque a gente vai fazer mais alguns passos aqui. E ficar tudo certinho, tudo, tudo organizado, ok? Lembrando, tá? Tools, Settings, Aba Nexus, Connect, beleza? Fechou, gente? Agora nós estamos com a pastinha aberta aqui. Vamos voltar aqui, a gente vai abrir a Manual Mods, Manual Mods. vamos lá, você vai vir aqui, galera, é o seguinte, e vai abrir uma outra pasta, que é a pasta do Skyrim, aonde está instalado, e o meu fica em jogos, no meu Drive é Steam Apps, Common, e aqui Skyrim Special Edition, está aberto aqui, então são três janelas, o meu Manual Mods, o meu Mod Organizer e a minha pasta raiz 2 Sky, até aí, ok. Vamos lá, você vai voltar aqui na página do, do, do mod, tá vendo, Nexus mod, 11 anos, Sky, e vai fazer o download desses arquivos aqui. Deixa eu fechar as outras janelas, vou só deixar essa aberta aqui, pronto. Primeira coisa, nós vamos aqui que nós vamos instalar aquele SKSE, que é o principal, ok? Gente, é o seguinte, não importa se você tem Special Edition ou Anniversary Edition, você vai fazer o um download desta versão, porque é a versão 1.6, que é superior se você fizer o download do de baixo, vai dar errado. Então, ó, a correta é essa que está grifada, beleza? Clique aqui, Download File, ele vai abrir aqui, você provavelmente ele vai estar na sua pastinha é, de downloads, né? Esse SKSE, você vai vir aqui na sua pastinha manual, beleza? Deixa eu fechar essa assim pastinha e você vai trazer ele pra cá, tá bom? Como eu já fiz isso aqui, eu vou até deletar esse aqui, tá? Deixa eu deletar as outras aqui para não confundir vocês. Então, ó, tô só com o meu SKSE aqui, beleza? Download feito. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o nosso arquivo zipado. Vamos abrir aqui e vamos copiar esses arquivos aqui, com exceção da pasta data. Você vai vir no, na pasta raiz do seu Skyrim, na raiz, vai puxar e arrastar aqui para dentro. Ok, pessoal? Pra pasta raiz. Manda sobrescrever, eu não vou fazer isso porque eu já fiz. Beleza? Fecha. Beleza. SKSE instalado. Próximo passo. Bom, gente, após fazer isso, você vai estar com a sua pastinha manual downloads aberta. Você vai clicar neste botão aqui, instalar um novo mod de um arquivo. Você vai procurar a sua pastinha manual downloads e vai clicar no SKSE, beleza? Abrir. Você vai dar um clique aqui na setinha para expandir. Vai clicar com o botão direito em data, na pastinha data, você vai colocar set as data de directory, é né, um diretório aqui, ok? E aí você vai clicar aqui no nome, você vai dar um espaço e vai escrever scripts, então, skse scripts, ok? Você dá um ok aqui, Beleza. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz, tá? Então ele vai estar tá aqui na minha lista. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. SKSE aqui, ó. Tá aqui. SKSE. Essa janelinha provavelmente vai vir desmarcada. Marquem essa janelinha aqui, ok? Para ativar o mod. Beleza? Feito isso, pessoal, ativado aqui a janelinha. O que você vai fazer? Esse scripts aqui, ele vai estar tá lá embaixo. Certo? Ele vai estar cá no final. Se você clicar e segurar, você pode arrastar até o local que você quer. E o local que você quer, você vai, vai ser acima desse Immersive HUD, que na verdade é o primeiro mod a ser é, ativado. Beleza? Então o SKSE vai estar logo aqui em cima de Immersive HUD. Essa parte de cima aqui, que não tem um quadradinho para ser selecionado aqui, gente, pode mudar de PC para PC. Quem tiver aniversário edition, por, por exemplo, vai ter muito mais coisas aqui. Então você vai segurar e poder jogar o seu SKSE Scripts lá para cima, tá? Se você deixar aqui, ó, tá vendo, pessoal? Se você deixar aqui, ele vai deslizando a tela, tá? A tela em cima. Aí joga aqui. Beleza? Ponto. Vamos o próximo passo. Pessoal, agora feito isso, o que, que a gente vai fazer? Aqui vai estar tá selecionado o arquivo que é para abrir quando for iniciar o jogo. A primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher o um launcher. Porque a gente tem que fazer as configurações de vídeo, tá? vêm vem aqui no vídeo, clica em Ultra, vem av avançado aqui. E põe as configurações de vocês, tá? Eu deixo tudo no Ultra e tal, do jeito que vocês quiserem fazer. Eu recomendo fazer tudo no Ultra, porque a ideia é deixar o Skyrim bonito. Beleza? Feito isso, não abre o jogo, você vai sair. Sim, a gente só tá configurando um vídeo. E aí, pessoal, é o seguinte. Talvez vocês não tenham esse botão aqui, o SKSS64 Load, Porque é desse arquivo aqui que a gente vai iniciar o jogo, o que, que você vai fazer, você vai colocar aqui em editar e aí pessoal, é o seguinte, se não tiver aparecendo aqui, você vai clicar no botão mais vamos adicionar de um, de um arquivo, que é a primeira opção, certo? ah, onde eu vou procurar isso? você vai vir na sua pasta do Skyrim, jogos, Steam apps, como, peraí que deu uma, pra... uma leve travada aqui Vamos procurar o Skyrim e aí, gente, você vai escolher esse aqui, ó, skse64loader.exe, tá? Se o seu não estiver apresentando aqui a extensão .exe, é porque você não está deixando visível, não tem problema nenhum. O nome do arquivo é skse64 underline loader, ok? Vocês vão dar um abrir, não vou fazer isso que eu já fiz. E aí, prestem atenção nas caixinhas que estão marcadas aqui, tá? Então, caixinha número 3 e caixinha número 4 estão marcadas. As demais não estão mais abertas, não estão marcadas. E aí, pessoal, quando a gente for começar o Skyrim, que não é agora, você sempre tem que deixar no arquivo que você acabou de configurar se você deixar em qualquer outro arquivo vai dar erro não vai fazer download não vai fazer o carregamento dos loads e não vai funcionar atenção nisso bom pessoal agora nós vamos voltar aqui para a página do mod e a gente vai fazer o seguinte vamos continuar aqui lembra que lá atrás eu falei pô cara quem não tem uma placa de vídeo muito boa não instale os enbs ok que nós vamos fazer agora é exatamente instalar os ENBs, então se você quer testar o um jogo sem NB, pula essa parte da instalação do tá? depois nós vamos fazer a continuação aqui que tem umas configurações para fazer dentro do mod de organized. Então pessoal, passo 2 aqui, você vai abrir essa janela, a primeira aqui, ok, e você vai fazer o download dessa última versão, Tá? A versão mais é, atualizada que tiver aqui, tá gente? Disponível. Então 0.475, que está aqui para mim. Então você vai clicar aqui, ele vai abrir, desce e você vai clicar nessa setinha de download que está aqui, beleza? Clica aqui. E aí pessoal, o que, que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse arquivo. E vamos jogar para onde? Para dentro da pasta manual downloads, lembra? Foi isso que a gente estava fazendo até agora. Então, beleza, essa aqui já foi. Vamos para o segundo aqui arquivo. Abre ele. Opa, peraí que eu fiz uma pegada. Ah, não, aqui tá certo. Agora nós vamos fazer o download. De... A gente fez o download desse primeiro, esquece. Nós vamos fazer o download desse aqui, manual download, ok? Manual download. Vai na sua pastinha de downloads, abre a pastinha do manual. Vamos pegar aqui, ó, para calibre que é essa aqui, acabou de fazer o download, passa para cá também. E vamos lá no último arquivo que a gente tem que fazer o download. Fecha, fecha, já fizemos dois. E agora a gente vai pegar esse arquivo aqui, que é o plugin aqui da engine e aí nós vamos fazer o download nós vamos fazer o download gente só dessa parte 2 aqui tá download manual ok e você vem aqui na partinha download e vamos arrastar isso aqui para manual downloads lá na nossa parte então, beleza tá aqui vamos, vamos minimizar e agora a gente vai começar a instalação do ENB. Pega a sua pasta raiz onde está instalado o Sky. Você vai abrir primeiro o ENB, tá? Dá um enter aqui. Vamos abrir a pastinha wrapper version. E a gente vai copiar somente esses dois DLL aqui, ó. Tá vendo? d3d11.dll, D3, d 3 46 edll Pega a pastinha raiz, você vai arrastar esses dois arquivos aqui para dentro da pasta raiz. Não joga para dentro de pasta nenhuma, dentro da pasta raiz. Atenção, beleza? Já fiz isso, não vou fazer novamente. Pronto, vamos o pro próximo. Agora, o próximo passo aqui que nós vamos fazer, nós vamos pegar esse arquivo aqui, ó. The, The Perfect Pre Precaliber, NB Cocktail. Abre esse arquivo. Vai fechar essa janelinha que vai aparecer. Abre a pastinha e você vai copiar isso aqui, ó. Todas as todos os arquivos incluindo a pastinha NB Series. Abra a sua pasta Skyrim Special Edition. E você vai arrastar todos esses arquivos para dentro da pasta raiz. Beleza. Manda sobrescrever o que tiver que sobrescrever. Tá feito. Vamos para o próximo passo. E por último aqui dentro da nossa pastinha, a gente vai pegar aqui parte 2 em Fix, Abre. Fecha a janelinha que vai aparecer. Copia esses três arquivos aqui, seleciona eles e manda para dentro da pasta raiz do seu Skyrim. Agora nós vamos voltar aqui na página do mod que a gente não terminou de fazer o download do último arquivo manual, que é esse aqui, ó. O 3 Skyrim 2021 patch e tal. Você vai abrir ele uma nova janela, né, para não ficar bagunçando o projeto. Isso aqui o criador fez uma Google Drive, uma pastinha no Google Drive, que ele não conseguiu fazer o upload, tá, mas pode fazer que tá tudo OK tá. É um arquivo de 1.8 GB, tá? Beleza. Gente, o próximo passo aqui, ó, fiz o download lá daquele arquivo gigante, 1.8 GB, é o 29 Skyrim tal tal tal. Aqui. Você vai no seu mod organizer e você vai clicar aqui, ó, nesse primeiro ícone, né, de instalar manualmente. Você vai selecionar ele, OK? 29 Skyrim não precisa Descomprimir, deixa comprimido, tá? Não, não, não, não descompacta ele, não extrai ele. Você vai em abrir. E aí ele vai abrir essa janelinha, Quick Start. Você vai clicar em manual e você vai clicar, não precisa mudar nada, já tá tudo ok. E você aperta em ok, tá? Feito isso, gente, agora a gente tem que trazer ele para um arquivo aqui, ó. Entre esses dois arquivos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele está aqui, ó. 29 Skyrim 2021. Só que no arquivo de vocês, gente, ele vai estar tá lá no fundo. Ele vai estar tá lá no final. Sempre que você instala um mod novo, ele vai para o final. Só que a gente vai trazer ele para exatamente aqui, ó. Esses dois mods aqui, ó: Rally Rieckling Outpost. Se você não tá conseguindo identificar onde está isso cara você pode clicar aqui no, no filtro e por exemplo vou digitar alt post você clica em cima depois clica na vassourinha aqui para apagar que aí ele vai ficar selecionado Pera aí, deixa eu achar aqui que, que eu fiz alguma de novo alt, Ah lá, tá selecionado aqui, beleza? Então você vai colocar ele, o 29 Sky em 2021 patch Você vai colocar ele entre o Outpost que rali Rally, e aqui o Outpost e entre esse Lockpick aqui. Você vai colocar entre esses dois, tá? Agora, pessoal, a gente tem que vir aqui clicar na aba Plugins aqui do lado, beleza? Ó, plugins. Vocês vão clicar nesse botão Sort. Ok? E vocês vão dar um yes aqui. Eu não vou fazer isso que eu já fiz, já organizei meus modos aqui, os meus plugins, então não vou fazer isso, tá pessoal? Mas é só dar um sorte yes e ele vai é, organizar aqui pra gente e tem mais uns passos para a gente fazer antes de ficar tudo ok. Beleza, feito isso, vocês vão clicar aqui ó, dentro da parte de plugins, vocês vão no filtro e vocês vão digitar parte de partículas, part, Particle, desculpa aí é para vocês e vocês vão desmarcar essas duas caixinhas aqui, ó. o patch de partículas, para NB, e, e o NB aqui do sse deixa desmarcado, feito, pode apagar aqui, beleza. Agora, a gente, para melhorar a questão da, da grama do jogo, a gente vai digitar aqui no filtro dos Google, FOLK, F-O-L-K, Ok? Guarda aqui a prioridade, ó, 56, ok? Prioridade 56. Isso você pode fazer ali também, tá? Porque ele tá me classificando aqui pela prioridade. Esse, esse folk finger aqui, você vai levar ele lá para baixo. Então, vamos aqui para baixo. Vou descer. A gente vai procurar aqui, ó, o alternate start. Que normalmente o alternate start está lá para baixo. Então vamos deixar ele aqui, tá? Que aí ele não vai atrapalhar um outro mod de grama, ele, é, ele vai ser complementar, ele não vai substituir, tá? Então vai ficar legal. Beleza, gente, agora nós vamos procurar um outro modzinho de floresta que chama Origin, tá? Então você vai digitar O-R-I-G, vai, vai achar isso aqui, ó, prioridade 119. Vamos apagar. Vamos procurar aqui, prioridade 19, tá aqui. A gente vai levar ele para baixo do, do outro lá que a gente já tinha colocado, ó. Então, vamos trazer para cá, que tá aqui embaixo, ó. Folk, folk, não sei o que, tá? A gente vai pôr em cima do alternate start debaixo dele, ó. Folk, Vengar e Orange of Forest, beleza? E vai ficar nessa ordem para ficar uma vegetação top. Tá pessoal, a última coisa que ele pede para gente fazer aqui é o seguinte. Você vai no seu Steam e você vai clicar aqui com o botão direito em cima do jogo em propriedades. Em atualizações ou updates que tiver, a língua que tiver, você vai selecionar atualizar apenas ao iniciar. Tá pessoal, e o que, que mais eu instalei no meu Skyrim além de tudo isso que ele instalou, cara. Seguinte, o Alternate Start ele é um, um mod para mudar aquele início do jogo da carroça. Você vai ter um, um start diferente daquilo. Você vai poder escolher entre várias opções. Então eu peguei aqui uma atualização, uma uma tradução do Alternate Start, tá? E ele traduz o um, um alternate start e aí fica bem melhor, né? Nem dizer, tá? Eu vou deixar os, o link aqui, tá? Instalei aqui esse Quick Loot RE, esse Quick Loot, é, sabe aquela forma de você pegar itens no Fallout 4? É trazer isso para cá, tá gente? Então eu instalei isso daqui e alguns packs de armaduras aqui tá e praticamente só isso cara instalei também aqui o KS Hairdross Hair, Hair que é mais cabelos né, e, e tudo mais e alguns replacers aqui que eu peguei de NPC mas são sim bem você instala se você quiser tá pessoal o jogo já vai estar tá lindo te dou certeza disso tá mas não tem necessidade de instalar esses outros aqui. Vou deixar no link alguns aqui, não todos, tá? E tem aqui o Terra Armors, que é uma coleção de armaduras do jogo Terra que eu simplesmente achei aqui. Bom, pessoal, feito isso, beleza. Você terminou finalmente de instalar o, todos os passos. Bom, pessoal, já podemos iniciar o, jo o jogo. Tem que estar selecionado aquele passo do SKSE aqui e você vai rodar o seu jogo, gente, a partir de agora, só da sua pastinha aonde você instalou esse pacote de, de, de mods que eu trouxe aqui para vocês. Então aqui, por exemplo, o nosso pacote de mods está aqui, ó, em Skyrim, dentro daquela outra pastinha que a gente criou no desktop, lembra? Vocês vão abrir o mod Organizer, que meu já está aberto. Só assim que você pode iniciar o jogo, gente. Sem ser isso, esqueça. Lembra de ligar a Steam. Você tem que entrar na Steam, porque senão vai dar pau, não vai dar certo. Quando você começar a primeira vez, gente, é bem provável que demore um pouco, porque tem toda uma calibração do, do N.B para ser feita, todo um carregamento de mods, o jogo vai estar tá bem mais pesado, então, mas eu, certeza né gente, não dá nem para discutir isso, certeza que o jogo vai estar tá muito mais bonito, vou fazer uma edição rápida aqui para quando o jogo efetivamente iniciar. Então vocês já estão vendo aqui na minha tela que já, já aparece a mensagem do ANB, não estranhem a demora É normal essa demora Porque o jogo está bem mais pesado Vamos aguardar Bom pessoal, iniciei aqui o meu show tá? Provavelmente gente, muita coisa Vão, tá, vão estar em inglês tá? Vai estar em inglês Mas aí é só vocês baixarem os pacotes de tradução E, e aí está tudo certo tá? Você pode ver que alguns textos meus Estão ainda em inglês Vou fazer outro corte aqui os, as telas de load vão demorar bem mais que o normal que vocês estavam acostumados para quem não tinha muitos mods instalados, tá gente? Mas o jogo eu vou te falar, cara. Você vai entrar em outro patamar para jogar Skyrim. Pronto pessoal. Arquivo Load feito aqui do meu jogo. Skyrim mais lindo do que você nunca viu na sua vida. Então pessoal, o seguinte. Se vocês estão curiosos para explorar, vocês vão apertar na, na, no console aqui, que é o botão ao lado do número 1, vocês vão digitar tmm espaço 1, porque aí vai mostrar todos os marcadores do mapa, e vocês vão digitar também TGM, que é o God Mode. aí vocês podem explorar, tá vendo? Aí fica todos os marcadores aqui para vocês explorarem, skyrim, se divertirem um pouco aí, com seu novo, a sua nova perfeição do jogo. Beleza, pessoal? Galera, eu espero muito que tenha funcionado para vocês. Por favor, não deixem de comentar se funcionou, se estão satisfeitos com o resultado, cara. Compartilhem com a galera, porque tem muita gente que passa perto do mod. Esse tutorial, cara, acredito que ele ficou muito bom, no sentido, quem, principalmente para quem não saca nada de mods, não tem saco, não tem tempo, né, cara? O cara tem dificuldade para instalar? Isso aqui tá muito fácil, tá? Então já ajuda bastante. Beleza, pessoal? Se inscrevam aí, se eu ajudei vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.